E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo de como comprar a Baby Doge Coin E dessa vez eu vou fazer pelo celular Ontem eu fiz um vídeo de como comprar pelo computador E teve muitas visualizações E aí muita gente não tem computador, tem celular Então eu vou estar ensinando como comprar pelo celular Você baixa o aplicativo da Gate.io Tem link aqui na descrição para você baixar o seu aplicativo você clica procura se o seu é do Android ou do iOS e aí você faz o download faz o cadastro rapidão e você já vai estar tá apto a fazer a compra vamos entrar aqui na Gateo o aplicativo é bem fácil tá pessoal vou logar aqui ó ah tá e para você estar tá comprando a Baby Dodge você precisa enviar o SDT aqui para Gateo vou deixar um cardzinho aqui ó no lado direito aqui em cima de como mandar o usdt da binance para a gateo então vamos lá pessoal após você ter enviado seus usdt aqui para gateo você vai vir aqui no menu câmbio aqui nessa telinha a telinha onde você vai efetuar a compra aqui onde tem só o usdt você clica e aqui você digita baby e aí vocês vão notar que tem duas Baby, ó. Tem a Baby e tem a Baby Doge. Então é a Baby Doge, tá? Baby Doge barra USDT. Aqui onde tem vender e comprar, você deixa comprar. Aqui nesse book vermelho são os vendedores. E aqui nesse book verde são os compradores. Como a gente quer comprar, a gente vai selecionar um dos vendedores. E eu vou clicar aqui no número 1, ó. E aqui você diz, nessa barrinha aqui, você informa quantos por cento você quer comprar dos seus USDT. Eu quero comprar tudo. E a sacada, pessoal, para a sua ordem ser executada rápida, é clicar no vendedor. Ó, Clica no vendedor e já clica no botão comprar. Porque se você clicar no vendedor e demorar para clicar no comprar, talvez a sua ordem venha aqui para o book de ordens. Até que o valor bata lá no valor que você colocou. E se você quer que a sua ordem seja executada rapidamente, você clica no vendedor e já clica comprar, já confirma, coloca a sua senha e dá um OK. Vocês vão ver, ó, a ordem já foi executada. Ó. Vocês vão ver, ó, que eu demorei, ó, a ordem ainda veio pro book. Então eu vou cancelar. Ó a sacada, tem que ser rápido, rápido no gatilho. Plan e Pou, Pou, coloca a senha, OK. Ó, a ordem já foi executada então ó, histórico Olá ó vocês já vão ver que foi executada então é ser rápido no gatilho aqui para ela ser executada no mesmo momento senão você tem que aguardar ela ser executada vamos ver se caiu aqui ó vou clicar aqui em carteira e aqui ó conta spot vocês vão ver ó que as minhas baby Doge estão aqui ó 85 dólares de baby Doge. então pessoal é assim que compra pelo celular todos os links estão na descrição para você efetuar a sua compra aqui na Gate o e fazer o seu cadastro Espero ter ajudado vocês um forte abraço e tchau tchau